Muito boa tarde a todos! E hoje trago-vos um vídeo muito rápido, só para vos mostrar duas coisas, ok? Duas coisas, vai ser muito rápido. E então, a primeira, está aqui o sol do frente, a primeira é uma curva, ah, melhor, Oliveira no o motor GPR, amigos!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 Esta segunda não é brincadeira porque eu, se vocês repararem eu vim a 50 e costumo vir mais ou menos essa velocidade e por sorte quando este artista, quando este artista se mete à minha frente eu vinha calminho, porque se eu calho de vir a esta velocidade que eu estava a andar há um bocadito, eu ia bater no gajo porque ele não me viu e eu também podia vir ali distraído não é, ele meteu-se ali por aquele pequenininho. E podia ter havido ali um, um, um acidente! Ah pá! Não fosse subito, não é? Pronto! Agora, voltando ao primeiro caso! Aquela curva do Miguel Oliveira! It was, it was in eu não sei se vocês viram o vídeo que eu pus aí... Uh, sigam essa playlist! Eu tenho a playlist do, do Miguel Oliveira de MotoGP! Tem vídeos interessantes. Eu adoro editar isto, adoro fazer essas coisas. Olha lá. E então nessa playlist eu coloquei lá um vídeo da última volta. Aquilo não tem, não tem comentários. É só se só o barulho das motas e vês lá de cima as motas a correr a última volta e vês o nosso grandioso falcão. Que aquilo é mesmo o falcão? E ali ali sempre a perseguir as presas. E chegou ao fim, e aquilo foi como limpar o rabiota bebés, pessoal, espetacular, espetou-lhes ali a facada, lindo, lindo, lindo! Vejam esse vídeo, pessoal, assinem-lhe o canal, subscrevam o canal, é, deem like, e, uh, e tudo bom para vocês, e, uh, e espero que tenham gostado do vídeo, ok? Vá, maltinha, não tenho mais, peace and love, fui!